Olá, hoje irei ensinar onde encontrar o manual VOS Viewer. Há três maneiras para acessar o manual. A primeira delas é abrindo a pasta descompactada do programa e clicando em Manual, Underline, VOS Viewer. A segunda maneira é acessando o site e clicando nesta terceira aba denominada Começando. E então, clicar em Manual VOS Viewer, à direita. E após ser direcionado, clicar em Abrir Manual VOS Viewer. Desse modo, um download será iniciado e você poderá abrir o arquivo em uma nova guia, assim que o arquivo acabar de ser baixado. A terceira maneira é abrir o programa VOS Viewer e clicar em Manual à esquerda. Desse modo, o manual será aberto em uma nova guia na internet. É isso, muito obrigada!